Se você quer conseguir a nova skin do Brawl Stars Tranquilão, na faixa Se liga só que eu vou falar pra você Como você vai conseguir Ok E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês, e é o seguinte Já estamos aqui dentro da minha conta principal Bruno Clash YT E hoje nós vamos aí Conseguir finalmente a skin mais top do jogo, mano, uma das mais tops do jogo, mano A skin da Penny Orelhuda, mano É o seguinte, rapaziada, como vocês sabem, já tá disponível a skin da Penny Orelhuda E ela tá na loja por 59 a skin, 59 a Penny Orelhuda é minha, rapaziada Então, eu vou comprar, vou testar ela e vou falar pra vocês como vocês vão conseguir ela de graça, na faixa Tranquilão Bole, Beleza, vamos lá então, vamos aqui primeiramente comprar já ela, vamos lá 50, olha que top Bom, vou dar, tirar aquele, aquele print facilmente E aqui agora vamos comprar aqui 59 Já foi, Penny Orelhuda mano, Penny Orelhuda aqui pra gente, top demais Bora lá, conseguimos a Penny Orelhuda, vamos pegar grátis aqui mais um baúzito de leve Beleza, tem 25 ali ó, olha mais 4 geminhas eu conseguia pegar ali, aquele mil duplicador de ficha de mil fichas ali ó Eu vou pegar ele, em algum momento eu vou pegar, deixa eu só ver uma coisa aqui, é isso mesmo, bora lá então, vamos fazer o seguinte manos Vamos testar aí o um novo brawler, a um nova, novo nova, nova skin, ah, a Penny, a Penny Orelhudes, Penny Orelhudes, olha lá, a Penny Orelhudes tá ali e vamos testar ela aí no combates, no combates, pra ver como ela vai se sair Então, durante o combate, eu vou falar pra vocês também como vocês podem conseguir ganhar aí a pene orelhuda na faixa hoje ainda Bora lá então, partiu o combate Bora lá combate então, vamos pra cima Vamos ver se a gente consegue aí se dar bem nessa... Com essa skin nova, a orelhudes A orelhudes aí, o, o, o dano dela ficou muito top também né mano, meu Deus mano Ficou bacana, gostei, gostei Vamos lá então, vamos de olho Já temos ali o, o danozinho Pou, pou É, vamos, vamos ficar ligeiro aqui, ó Porque, ó, a qualquer momento pode dar bom ou pode dar ruim Então, tem que ficar de olho, tem que ficar de olho Boa, matei, matei, matei, matei, boa Maravilha Vamos pegar aqui essas três Vamos ficar ligeiro Vamos ficar ligeiro aqui pra ver o que tem aqui Deixa eu ver o que tem ali, não tem nada aqui não não, não tem nada aqui. Eu quero saber se tem ali, ó. Opa. Bora, bora, bora. Vamos lá, vamos tentar dar dano ali. Vamos ver o que precisa fazer ali. Vamos. Olha lá, olha lá o dano, olha lá o dano. Nossa, o dano. Nossa, mano do céu. Boa, boa, boa, mano. Torretinha matou ali, mano. Torreta salvou nós ali. Muito bem, torreteira. Boa, moleques. Boa, torretinha. Boa torretinha, top demais, já tô com a torreta de novo E vamos ficar ligado ali o que aparece agora Temos seis personagens ainda na tela aí pra vocês Bora ficar ligeiro Por enquanto nada aqui Opa, tem ali ó Tem ali um, um pequeno corvo Vamos ficar ligeiro, vamos ficar ligeiro, vamos lá, vamos lá Boa, ó, ah, ó, oh, oh. ó, tem dois ali em cima Tem alguém aqui embaixo que ele tá batendo Boa Já coloquei aqui a torreta de novo Pra proteger nós de novo Vamos lá, vamos tentar dar o dano Hummm, fugiu Boa, boa, boa, tá dando dano lá em cima Maravilha Tá bom, por enquanto tá bom, por enquanto tá bom Bateu ali, ó. ó, ó Ó, tem ali, tem ali também, boa Boa, mano, matamos a Shelly ali, ó Só na torreteira, mano Só na torreteira, vou colocar outra torreta aqui Boa, vamos ficar ligeiro aqui, ó Vamos ficar ligeiro aqui, boa Boa, boa, boa, matamos, matamos tudo Matamos tudo, mano, matamos tudo Nossa, tem que ficar ligeiro Ah, mano, ficamos em segundo, mano Com a coelhinha Mas tá ótimo, tá bom demais, mano Tá bom demais Bora mais uma, então, agora em outro modo Vamos lá, então, pique gema Agora é a hora, vamos pra cima, temos um time aí Eu gostei do time, gostei do time, vamos pra lá Vamos lá, vamos ver se a gente consegue ali dar dano é, vamos pra cima, né? Vamos ver o que vai pegar ali. Nossa, mano. O pouco é absurdo, né? O que ele tá dando de dano agora. O pouco tá dando um dano que, mano, é absurdo agora. Agora, eu e o Crow vai ser. Eu e o Brock vai ser treta ali contra o. Contra o nosso queridíssimo ali. Nossa, mas. Bati muito ali. Ai, vou morrer. Vou morrer, sabia. Mano, o Boa tá absurdo de forte, mano. Tá muito forte. Tem que ficar ligado com ele, ó. O meu Poco conseguiu pegar o Boa. Isso foi muito bom. Vamos ficar ligado. Vamos ficar ligado. Boa, bateu o dano ali. Mateu mais um dano. Ai, ai, ai, boa Nossa, nossa, boa, mano Pegamos ali, pegamos ali as duas Pegamos as duas, deixa eu pegar aqui Batemos ali, batemos no dano ali Ai, ai, ai. não Nossa, mano, nossa, matei, matei o boa Matei o boa, matei o boa, boa ai, ai, ai, ai, tem que dar dano ali, tem que dar dano ali Tem que dar dano ali porque o bicho vai pegar Nossa, mano, nossa Pegou, pegou É, vai dar ruim ali porque não tem o que fazer, né Ai, mano, consegui destruir ela, pelo menos Curou ali, mas curou só o amigo, não consegui me curar também, não Bora lá, deu dano, dei dano ali, dei dano ali Opa, opa, opa Ai, mano, o Bo me matou Pega tudo, Brock Ai, pegava mais uma, mano, faltou mais uma Mas tá bom, tá bom, pelo menos pegou ali Boa, boa, nossa, top, top Ai, ai, ai, top Boa, mano, boa, boa Vamos lá, vamos tentar acabar com ele ali Nossa, mano do céu Escapamos por pouquinho, hein, escapamos por pouquinho Ai, pegou eu ali Pega, nossa, o Brock foge, o Brock foge com menos, mano, o cara não tem nem vida pra respirar, ele froge, mano Meu Deus, matamos ali um, vamos matar o outro aqui, boa, levamos, mano, meu Deus do céu, que desesperador, mano Não jogue sozinho com aleatório, dá desespero, mano Mas é isso, galera, muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui, não esqueça de sair do vídeo sem se inscrever aqui Deixar seu like, agradeço muito, e não esqueçam, mano, temos live no Facebook todos os dias e, ó com um gift card. Então é isso, o link tá aqui na descrição, mano. Não vacila, vai pra lá já depois. Curte a página pra poder ganhar os gift cards. Beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado a todos. É nóis, valeu! Fui! Falou!